Aproximadamente 600 pescadores cadastrados junto à colônia de pescadores Z5 da Ilha da Pintada serão beneficiados pelo acordo com o governo do estado que permite a pesca artesanal dentro do Parque Delta do Jacuí. O termo de compromisso inédito, resultado de mais de 60 encontros, estudos e debates, foi firmado nesta segunda-feira na sede da colônia Z5. Nós estamos dando condição para que as populações tradicionais que moram há várias gerações aqui e que vivem da pesca, possam continuar exercendo a sua profissão de uma forma que, sustentável, ajudando na preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, tirando o seu sustento. O acordo foi elaborado de forma a observar as legislações ambientais e as que garantem o desenvolvimento sustentável de povos e comunidades. Nós estamos procurando fazer limpeza dos rios, tudo isso aí que é atinente ao pescador, para tirar é, tudo do rio, isso é um trabalho da colônia, que nós vamos ter que trabalhar em cima disso para mostrar para o pescador que, não, é, que o pescador vai ter que trabalhar com o meio ambiente.